Eu não sei o que, que você vem fazer, eu não sei qual é a verdade que tem na frase Eu sei que você tá pronta pra ser campeão, mas você tá pronta pra perder na primeira fase Porque eu tô pronto pra vitória e pronto pra derrota Eu tô pronto pra ser campeão, eu tô pronto pra voltar pra casa chorando E lidando com a porra da merda da Nossa. minha frustração Então você já lida, por isso que agora mano, você sabe que na batida você é baleado. Até porque comigo, você não vai arrumar nada, dentro do improvisado Quando eu faço conteúdo, espero que na sua mente você serve bem pensado Você tá pronto pra que bom, porque hoje você já veio preparado. Sim, eu tô preparado para a vida e preparado para a sorte. Eu tô preparado para tudo que você tem. Eu tô preparado para bem e para vir pra morte. Sabe qual é a diferença entre você? Eu tô preparado para inferno e para o céu. Ha! Oi Smurfette, segura a brisa. eu sou o Gagamel. O Ridículo. Aqui na sua frente não é o capeta, é só um dos doze discípulos Eu tô fazendo minha rima e tô mostrando o compromisso Claro que eu engasgo o gumel, aliás minha vitória tem gosto disso Doce discípulo? Você desencaixou do beat, você não era bom? Na verdade isso é ridículo, deu pra ver que nem encaixa do tom Teve até doce discípulo, por isso que você é massa de manobra Dos dois mano, você era até o Judas, eu não vou chamar o dois, Porque Jesus aqui é te cobra <risos> Me cobra, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador. Jesus me cobra, Jesus me cobre, Jesus me cura de toda a minha dor. Essa é a diferença entre eu e você, sabe por quê? Rima na praça, mesmo pecando, mesmo traindo, sou abençoado é e coberto por graça. Oh! Que que é? Suaram com o mal de fazer freestyle e tirar ele que é todo pra Até porque eu vou te mostrar no freestyle Que eu também fiz nesse solo sagrado Você falou que tinha uma religião Por isso que na batida você é um cuzão Fala de Jesus enxerga ele mais de perto Aproveita e agradece Cada minha oração oh! As palmas geral tá? Jersey City o City do trap Ok eu mato Esse cara sabe que rimando você tá sem que eu faço assim quando você não é MC, sabe por quê? que eu te mato no free? Já é o Chaya Luke, fica pru-pru-pru. Brenos matam eu não drop que é pri-pri-pri. Display, que o crocodaço, ih, cê. Sabe que eu já fiz em cima, nego, né? eu faço essa rima. Sabe que é um fato, essa parada é muito louca, Sabe, cê se alucina, até porque, sabe? Você vai entender que agora seu nível rebaixa Você é o rei do flow do trap que geral faz E eu sou o rei do flow que hoje em dia vai. ninguém acha uh, ei, mata esse cara, meu mano oh, Não tem disciplina uh, No palco eu não quero ter swag ha, Na batalha eu quero ter rima mata uh, esse cara, meu mano Não é pro nem pro, eu, eu vou te falar uh, Isso é aldeia, caralho Então meu flow é ra ra ra. Pega isso aí pra tu ver Consigo fazer isso aqui bem melhor que você Isso é só pra tu entender Que você não consegue, que seu verso é cristão Mano, cê sabe que eu mato esse MC, calma que isso é ridículo. Como eu falo que não quem acha, essa merda cê aprendeu comigo. Eita porra, que piada engraçada Você fala isso, mas calma meu mano Que essa rima pra mim foi só uma presepata Ra, ra, ra Sabe que eu já rimo de conteúdo Eu sou rico Então fica ra, ra, ra, te bati Conta tudo pra sua mãe, Kiko ah, Mata esse MC que é meu barro não conto nada pra minha mãe Até porque meu freestyle cai, meu tesouro Porra O que tá fazer, mano? Eu mato essa batalha Mano, aqui, por favor Eu falo pro Kiko Depois da batalha Eu tô no estúdio com o Salvador Quem que teve Essa rima aí pelo que é o rei Da fora de contextualização De como ser um MC acho esse free Sabe, nego, que eu te destruí Vou fazer isso daqui Sabe que eu já rima Agora você não assimila Claro que você é o Kiko Tá fechando com o Projota O menino de vila eu o caralho, meu mano, que eu vou te dizer uh, Cê vai é pro bebê, bebê, bebê, Eu prefiro seu guimê, viu? Tenta fazer, mas não sabe, meu mano Sabe que sua rima é feia O que que os caras chamam de salvador, burro Não sabe a história da aldeia? 3, 2, 1, não importa, eu faço meu tempo, meu momento é agora. E não importa quando eles contam. Por isso o J agora te corta, sempre no quente ele não desaponta. Ei, tinha falado de império, só que agora eu sigo naquela. Porque eu me sinto Adriano, meu império é dentro da favela. Só eu te bato na aldeia. Hoje você toma peia, cê não é Adriano, é Ronaldinho Começa na favela, mas termina na cadeia O que adianta, você é uma anta E é por isso um feio Eu me sinto tipo Adriano, seu Se rimo deixou deixo o um maracana cheio é, Eu tenho uns parentes que passaram sim Alguns anos na cela, como meu tio André Só que ele começou na cadeia e terminou na favela Fora, no braço da minha avó No braço do meu povo É que na cadeia cê é minha ermita. Reviro e arranco o pescoço é, Ele começou e terminou na favela O seu problema é achar que a vida é o um cubo Mano, sai daquela cela E venha pra sala de aula Então venha pra sala de pauta Você não falou que é o Adriano Entendi porque sua rima tava em falta é, Mas ele não batia falta Quem batia falta era o Ronaldinho Eu sei cruz, não sou gaúcho Porque a magia eu faço sozinho ah, Sabe que a rima é ligeira E por isso você toma trincheira Sou Ronaldinho, sonhos em bote No esporte não existe barreira é, Não existe barreira só que a minha rima é brasileira Você sabe eu me sinto tipo o Atim, Mas não existe fronteira Porque eu vim da Baixada Santista Colocando meu nome na lista Hoje o Ronaldinho Gaúcho perdeu uma vida Para o Tubarão Paulista é. É. Só que você pede pro JP Como ele pede pro Tubarão Paulista Vocês viram o RSP? Eu não tô vendo não Isso aqui é uma batalha tipo um público Por isso sabe, é eu um acústico Você tá falando do meu vulgo como se JP também fosse único Você sabe que tem um MC mais estourado Então você quer falar do meu vulgo e tá no Ford. Hoje eu vou chamar o JP de GR6 Chega na aldeia, tubarão explode Eu quero a palma! Pode pá, vou matar certeza que abastizava Você veio de Real Madrid Mas no cut que eu jogo, você só sabe pegar água Aí Derek, vai se fuder Sabe por quê? É o Photoshop Cê falou que você era o Derek Mas eu prefiro dar da René de Mob Sabe por quê? Ó, o da René de Mob É porque eu vou acabar com essa vida Eu já me vi depois de depressão Hoje eu sei lidar com a recaída E yeah, é por isso que tem saída Essa aqui vai ser a bomba de Iraque Quero ver você rimar bem melhor Mas rimar o dobro pra super não, você não atacou, não, você não te ferrou Não, é tudo do pra samurai Quando não te degolou oh. é. Tudo bem é prático Eu vou te matar, mas não é de um jeito tático Ai, ah, yeah. não sou pragmático Eu toco real, eu trouxe um flow galáctico oh. Não trouxe não, não trouxe não, não, não, sabe por quê? Que agora eu vou te falar qual que eu vou Realmente sou trouxe o galáctico, mas você é só um cuzão Vou me matar com a cagana, isso era um genjutsu Você caiu na ilusão Mas no final das contas eu que encarguei o okay. top. É ilusão, você é cuzão, só na ilusão Pra você fazer ganha de mim Faço ah. o um verso, mas de você não encaixa Na verdade você desencaixa Real é Madrid traz até essa faixa Cala a boca, é por isso que esse é o tema Falou ilusão, ele até ficou triste Porque lembrou dos macos que você toma da morena Sabe por quê? Você se fudeu E é por isso que não bate soldado Quero que se foda só ilusão Eu sou campeão, tô sonhando acordado Não! Antes eu tomava o vácuo da morena Agora a vida é boa E agora a vida é plena Porque eu em todas as batalhas seja a vaca de nós faz o fim De tanto tomar vácuo ela já quer colar Antes era feio, hoje eu sou MC Gil, Todo mundo notou O que foi que rolou? O Apolo Nem até começou as decoradas, acabou